Como é que era Jeribá na tua infância? Raul, ah, uh, Jeribá na minha infância era linda. Só tinha cinco, quatro casas aqui em búzios, aqui na Praia de Jeribá, na beira da praia. Tinha a casa de Doutor João de Almeida Braga, a casa de Doutor Heitor e a casa de três, quatro, cinco moradores. Mais nada! Hoje em dia, você olha aí, a praia tá toda... Construída. Graças a Deus não tem prédio. Graças a Otávio Raja Gabaglia. Ele é o um mentor que não teve prédio na praia. Senão o Búzio já tinha terminado. Já, já tinham matado o se botasse prédio na praia de Jeribá. Me diga, Graças a Otávio. Me diga uma coisa: o que, que você fazia aqui na infância? Na infância a gente. Estudava, né, Raul? Estudou até que série? Estudei até a oitava série, não estudei mais. Só até a oitava, não completei tudo. Não fiz uma faculdade. Devido a devido dificuldades, né? Agora a tua filha já é formada. Minha né? filha já está se formando agora. Graças a Deus, né? Que cada dia tá mais difícil, né Raul? Hoje em dia você tem que... Tem que ter um estudo, senão não dá. E agora levando a vida devagarinho, do jeito que dá, né? Você começou a pescar com que idade? Comecei com oito, sete anos de idade. Sete, oito anos. Teu pai é pescador também? É, meu pai, meu avô, meu bisavô. Você saía toda. pra pescar com ele? Uhum. E vocês pescavam o que naquela época? Tudo, né? Não tinha, não tinha geladeira pra guardar, né? Tinha que, tinha que salgar, né? Então não podia pegar muito peixe, né, rô? Mas peixe tinha muito, fartura. Lagosta, ela encalhava aqui, ó, na beirada da praia. Rô. Lagosta, badejo, sardinha. Sardinha a gente pegava com a mão, Rô. Hoje em dia exterminaram tudo. Pois é, um tempão, eu estou morando há 14 anos aqui, várias vezes você me deu sardinha aqui, né? Agora quer dizer, os pau bloco acabaram com tudo, as traineiras acabaram com tudo. Aí o que vai só acabando, acabando, acabando. Uma hora já era, não tem mais nada. Os, os órgãos principais não, não, não, não tomam uma atitude de, de fiscalizar e de... Falar, ó, vamos ficar aí dois, três, quatro anos aí parados, sem ninguém sair para o mar. Não, não, não resolvem nada, aí o pessoal vai pro mar e acaba com tudo. Não tem mais. Aí daqui a pouco não tem mais, Raul. Não tem, a gente vai ter o dinheiro e não vai ter o que comer. Isso é, um... é um problema realmente, a população é. aumentando, a quantidade é por... de comida diminuindo. De comida diminuindo, nós vamos ter o dinheiro ou não vamos ter o que comer, pelo jeito que está indo aí, Raul. Quer dizer que você é pessimista, não? Né? Uhum. Tomara que eu esteja enganado, mas pelo jeito que vai indo, a tendência é isso, Raul. É cada vez acabar mais. Que esse que você está limpando? Esse é, o dourado. é um dourado. né? Tá a cabeça ou? E a vida social aqui, como é que era na tua infância? Vida... Lazer, o que, que vocês faziam? Lazer, a gente jogava bola, né? Futebol, né? Na... Em alguma hora vaga surfava, de vez em quando andava de skate, ali na, na pista de skate, era o nosso lazer. E o, isso aqui era tudo ocupado por pescadores, né? Tudo ocupado por pescadores. E quando chegaram os forasteiros, estrangeiros, brasileiros e começaram a ocupar aqui, qual foi o sentimento de vocês? Foi ruim e bom, né? Porque bom, bom. Ruim que pegaram quase tudo, né? O, o povo local venderam quase tudo de graça, deram quase tudo. E bom porque trouxe qualidade pra gente, né? Trouxe o turismo, que aqui não tinha turismo, né? é aí há, há 30 anos atrás não tinha turismo. A turma vivia de, de roça, de... E empurrando com a barriga. Pesca, roça. Pesca, roça. Ia pro alto mar pescar, o pai, nosso pai ia pro alto mar pescar. E a mãe. O sustento da gente pra gente. E aí foi indo, foi indo, veio vindo, veio vindo aí de, de 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 25 anos, foi melhorando, né Raul? Aí veio o turismo. Aí a cidade hoje vive do turismo, né? Graças a Deus, vive do turismo. Olha, ó, mais um esse para cabeça de peixe. Você pega sempre aqui, a cabeça de peixe? Esse é o pirão, rapaz. Vai fazer pirão? É. Oh. Isso é muito bom. Isso é muito bom o pirão disso, rapaz. Muito bom. E o mic dá para vocês os peixes? Dá. Quando tem sardinha aqui, meu filho, É de sacola. Duxta e sacola. É. Então a solidariedade dos pescadores com os moradores é grande. É. Aqui quando, na época da Paraty aqui, a Paraty vem estar tá aqui, né, ajuda a pegar a rede aí, dá duas, três sacolas de Paraty também. É. E isso ajuda você? Ajuda, pai. Ajuda. Tem que um ajudar o outro, Raul. Porque a gente não sabe a vida de amanhã. Tem, pô. Se não tiver eu vou limpar a peraí, aguarde um pouco eu acho que tem, espera aí pô, aguarda um pouquinho aí. Mas Miki, o... ah, vocês moravam na praia, vieram os forasteiros e vocês foram morar onde? Eu, a, gente, a gente mora na beirada da praia ainda. Não, você a, é a tua família? É, a gente não vendemos não, muita gente vendeu, a gente não vendeu não. isso que, que venderam, fizeram o quê? Eu Estou morando na rasa, sem braços, é Gonçalves. Estou morando no, no, na Bahia Formosa. É e os sen... forasteiros morando em Búzio, na beira da praia. Qual é o sentimento que fica de vocês vendo acontecer isso? Aquela casa de vocês, a comunidade sendo expulsa. É, dá um sentimento de tristeza, né? Mas a turma, A turma vê um vê um pouquinho de dinheiro pensa que dinheiro é, é tudo aí vai vendendo daqui a pouco não tem mais nada aí daqui a pouco tá morando lá fora na rasa sem braça aí para pegar um para poder vir numa praia tem que pegar um ônibus tem que pegar um condição. não tem aí fica lá dentro da rasa lá da sem braça, vivendo vivendo os 50, 40 anos atrás que eles viveram aqui, ó, num paraíso. Aí fica assim, né, Fica difícil. Né? E o pessoal tri... sente revolta ou não? Dá triste... Se você conforma? Dá tristeza, mas muita gente, mas muito buziano, muito buziano, ainda tem suas casas próprias aqui na beirada da praia, no centro da cidade. É, pra gente, a gente fica triste, né, porque é, tem muita gente que tinha tudo e hoje não tem nada, não tem um carro do ano, que era para ter um carro do ano, todo ano trocado um carro, não? É verdade, para dessa riqueza antigamente, de isso aqui, eles pegavam aqui ó, na beira da eles nem, nem iam para longe. Você é buzeano? Não, eu tenho 33 anos que eu moro aqui em Búzios, entendeu? trabalho em quem? Eu trabalho vendendo óculos. Vende ah, óculos? É. Aí eu tenho 33 anos que eu moro aqui em Búzios, entendeu? Eu sou nordestino. Você um primeiro governo, né? Cidade. Desde o primeiro governo, eu tava aí. 37. Não era nem municipado ainda, Búzios, eu já estava aqui. E, o... e como é que é a tua vida aqui? A minha cidade é boa. Muito boa. Eu trabalho todo dia, eu trabalho e vou pra casa. Aqui é sossegado, né uma cidade muito é sossegada aqui. É, mas eu volto na beira da praia todo dia, <risos> andando nessa paraíso, praia. Né? Um paraíso, que esse, né? Que antigamente era o dobro melhor do que era é. hoje, mas ainda é bonito. Antigamente, né? tinha os quiosques aqui, isso aqui era maravilha que Na época dos quiosques, isso aqui, né? cada, cada, cada pessoa tinha um quiosque assim na beira da praia. Muito bom. Qual é o teu nome? Antônio. Antônio? Antônio. Antônio de quem? Antônio Bezerra. Antônio, posso usar tua é, é entrevista na internet? Pode, não. pode, não tem problema. Não. Então os óculos lá que ele está vendendo. Né? Dá pra viver vendendo isso? Dá, dá. Dá só mais sufoco foi a pandemia né que a gente tivemos aí, mas foi muito sufoco. Mas até, é viver, até malandro vive em búzio, é? até preguiçoso vive em búzio. É, isso é um paraíso, isso daqui acolhe a todo mundo. Até quem não gosta de trabalho, Raul. <risos> Até o preguiçoso dá para viver é... aqui. Assim. Quer dizer que tem um pirão agora de peixe agora, aí para vários che dias? Chegar em casa, meu filho, o pirão vai ser bom. Meu. Tu faz como o pirão? É a mulher que faz, eu não sei cozinhar peixe não. Como é que minha ela faz? Minha mulher, ela cozinha o peixe, né? Bota os temperos e depois tira o caldo ali, faz o pirão. ó. E nós metemos pra dentro. Ó! Oh, Parabéns! <risos> <maravilha. risos> é, ok, Mitch, obrigado. Tamo junto, eu. Bom dia pra ti. Bom dia, Guarda.